Opa, tudo cada vez melhor? Eu sou Rogério Peixoto do site experimenteapaz.com.br e do programa Prazer em Voar. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre como o medo surge. Isso mesmo. Bem, a gente está cercado de situações que oferecem um perigo iminente e real muitas vezes. E os nossos temores eles podem aparecer por causa das associações que a gente faz ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que teve a sua casa destruída durante uma tempestade, ela, ela pode se sentir ameaçada por uma tragédia toda vez que chover muito forte. Querendo ou não, a sua mente faz essa relação, essa associação entre um evento e outro. Outro exemplo, pessoas que passaram por muitas privações quando eram crianças e que não tinham o que comer ou porque elas brigavam muito com os irmãos pela comida. Esses indivíduos, eles podem desenvolver uma tendência de comer exageradamente, como se sentisse ainda que inconscientemente existe esse medo de passar fome novamente, ou então para compensar aquilo que não tiveram no passado. Isso pode ocorrer porque a nossa mente inconsciente ela é atemporal, ela não tem nem passado e nem futuro, é como se tudo tivesse sendo vivenciado no momento presente. Não há discernimento entre o que aconteceu na sua infância ou há poucos minutos atrás. O passado e o presente eles se misturam na sua mente inconsciente. Medo de voar de avião, por exemplo, ele pode estar ligado a diversos fatores que vão além do avião em si. A pessoa ela pode temer o lugar fechado, a altura, o ambiente desconhecido, assim como os seus sonhos, seus cheiros e muito mais que isso. E isso acaba interferindo diretamente na sua autoestima, no seu amor próprio e também na sua autoconfiança. Uma pessoa que deixa de voar por medo, ela não acredita na sua capacidade. E assim, ela está perdendo também a oportunidade de reverter todo esse quadro. Se você consegue ao menos pensar que pode enfrentar a situação, já é um grande progresso. Mas e quando a gente não consegue fazer nada, a não ser sentir medo? Quando alguém diz que não consegue, que vai desistir porque sabe que não vai conseguir, geralmente essas pessoas elas estão com uma autoestima muito baixa, ou elas se sentem incapazes de fazer alguma coisa por elas mesmas. Elas muitas vezes querem fórmulas mágicas, resultados imediatos. Elas querem o impossível, mas assim fica mais fácil justificar para elas mesmas que elas irão desistir por medo. Só que fórmulas mágicas não existem. Mas se você sente essa dificuldade e quer superar isso, se você quer perder o medo de voar de avião, por exemplo, saiba que existe um programa chamado Prazer em Voar, que... Bem, se você quer mesmo saber sobre esse programa, então clica no link aqui abaixo da descrição desse vídeo e aprenda o que você pode fazer, aprenda qual pode ser a solução para o seu medo de voar de avião. Eu te espero do lado de lá. Um grande abraço e experimente a paz.